Ramos, please? Ó, oh, mano. Rameta, Rameta do Lord Semi, pera aí. Ó, oh, isso aqui pra lançar a brabinha. Ó, ó, ó, ó. Acho que é isso, né, mano? Renatinho, vou... você tá de xerife mid, correto? Correto, correto. Qual skill você acha que você upa nível 1? Ah, ô, Marquinhos. Nossa, passada de mão na careca, Se rolar aquele lixezinho é legal, porque a minha não, não, não, não. não quer dar lixo, mano. Mãozinha na careca. Toma, toma, toma. Da hora, da hora esse xerife ah, aí, tá. mano. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo Pra cá, pra cá, pra cá. Olha o tamanho dessa bola. É vai onde? girando, vai girando, que eu chego. Vai girando, vai, vai brinca, brinca, brinca, Erati Quem, quem? Nununu, Nunu, Nunu, vem em mim. Vai, continua, continua, continua. Eu que pego que ele, pensado. vem, vem, vem em Vou bater. Tá bom, não, não, tô... Beleza, já vai nesse aí também, Tem já vai nesse aí também. O meu Beleza. fantasma é. tô. perdeu a Katapa ele pelo menos. Nossa. A baixinha deles estão vindo, mano. Vou tentar fugir por aqui. Fudeu, Erati, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Vem desanima de mim, não, desanima de mim. Calma, calma. vai sair, vai sair Vai sair, vai sair, vai sair Flash moço. vai sair, vai sair, vai sair. Eu vai sair. Eu Nossa, sai. <risos> Nossa Meu Deus, Nossa senhora, Meu Deus. Nossa morri, Nossa morri, morri O pior de é tanto que eu vou morrer <risos> Ah, mano era <risos> ti Tem um mundo aqui, velho Valeu, Paulinho! Obrigado pelos 9 meses de sub, meu lindo! Ajuda aqui, mano! Bora, bora, bora, bora! bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Desanima não, desanima não. vambora, continua. Aqui, Nunu, no, no, no. ué. Nossa, Você vai só te dar uma mordidinha flamejante. Mano, olha até onde esses caras do bot veio, véi. Caralho, viado. Que loucura, né, <risos> mano? Ó oh, o Nunu, oh, ó o Nunu! Pega, safado! Brother! Vai. Ué, bota, bro. Mas no meu jeitinho, no meu estilo, tá ligado, cachorro, mano? Capa. Ah, Renatinho, esquece aí, tá aí mano. Você prazinha. tá atacando o um negócio Ai, pra onde, mano? Indo, mano? Pra Aonde você melhor, tá tacando skill, Renatinho? Boa, garoto. Mesmo, a gente dá pra fazer aqui tá agora. Não, não, não. Tô, e tô, aí, saí do meu mid e meu padre e fui na pedra do. Sucesso! Não, não tá reclamando, não falou pra matar o Nunu tá matando o Nunu Caralho, cara, ele cara. tá na dega hoje, hein, velho Ele cortou o cabelo Olha aqui, galera, Felipe Fala alguma coisa Olha o cabelinho dele na rega Eita, com Felipe. vergonha, tá vendo ali no cantinho? Tá com vergonha Vai lá, vai lá, porra Senão não trabalho aqui Será que esse fantasma aqui vai ser, ó Se liga, já liguei o fantasma Liguei o quezinho Apertei o número 2 E tô indo igual um cavalo, mano Vale Nossa Nossa Nossa nossa, tava tá rindo C, Marquinhos. Meu Deus, cadê meu time? Aí, estão low. Ah, mano, que é isso aí, galera. Olha o Nikinho aí, mano. O Nikinho tá fazendo um V9 na situação, mano. Nós achamos que tá abalando, aparece o Nikinho, mano. Tem que matar a Ash, mano. Quer que matar uma travesseiro, mano. Nikinho, travesseiro. Mata tudo aí, filho. Olha... Olha! Olha essa Ash que sabe jogar LOL, mano? não é não? Desviadinho ela. Ai, Desviadinha. Esse mundo, mano. esse mundo aí podia ter. Tchau, que mundo tiozinha. é esse que ninguém teve um sonho. Vou esperar meu Coldal que eu acho que eu mato esse Zed, mano. Se é a torre bater nele. Eu acho que eu não morro, mano. Bota fé tá Ah tá! Ah tá! Ó as brincadeiras aí, mano. Já é. Pelo amor de Deus, velho. Ó, tem que pegar a Ashe sem flash, vamos, Renatinho? Boa. Se, liga bora? se liga pra lutar, se liga pra lutar. Presta atenção! Se liga pra lutar! Olha eu, olha eu, olha ah, eu, eu, eu, tô ligando, eu tô olha eu, olha aí, olha eu aí! Olha tem Utei, ultei já! Aí, agora vai ficar parada pra você. Aí, aí. Aí, coisei tudo. Mata o Nunu agora pra ele não roubar? Que é que peguei, Deus, peguei, peguei, peguei. É tudo, bonito, é tudo é. nosso, é, é tudo nosso. Mata esse aí que eu deixo pra vocês. Eu namoraria vocês com o Pode vir, Renatinho, pode vir, que eu tô pra jogo. Quero muito matar esse brother aqui, mano, mas eu preciso pegar meu Red primeiro. Pensa em ele rouba o head. Sabia que ele ia vir pra cá, mano! Velho, como eu tinha certeza que esse cara ia fazer isso? Sai da equipe, velho. Sai fora, louco! Acho que eu não paro não, mano. Mano, sim, você precisa ter o R, velho. Trouxe o cara pra perto aqui. Não, 5 segundos? Eu, matei, eu vou eu tancar, mano. vou tancar Cara, o SES é script, Marquinhos Mano, essa SESH tá pagando. Ah, tá Ah, tá, pô, que isso aí, pô Cadê o Dr Mundo pra tancar a torre, pra pegar o trash, mano? Bora no clique em travesseiro Tô tancando, tô tancando, só mata aí Valeu. Valeu. Valeu Quase, hein, mano, que dá tempo de eu sair Nossa, eu já vim o deu trash B O deu B na hora, mano Esse combo é imoral, hein, mano Roubado, mano, isso daqui é um combo roubado. Imoral, imoral. Ramos e cheira, mano, cê é louco. Próximo que aparecer mid eu vou, hein, se liga. De preferência o Niquinho. Posso ir? O quê? É? Ah, pode, hein. Né? Nossa, aqui não é o Niquinho, não, é uma reta, é uma reta. Relaxa, paizão, sua segurança chegou, mano. Segurança oh, particular. Né? Pode vir, pode vir, pode vir. Nossa, tô me providência. Relaxa, relaxa, relaxa, relaxa, vai apertando os botão, vai apertando os botão. antes de morrer. Dei tudo aí com sem o seu nariz, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Dali, Marquinhos. PMJ, SMP. Tamo junto, pai. Caralho. Haha. <risos> a gente tá pai não? Nossa, Marquinhos. Tá comigo Abriu aqui? aqui? Abriu os braços Eu aqui, pego, velho. eu pego. Pega mais não. Pega nada, né? Nossa, a Ash eu tome minha cabeça aqui, Marquinhos. Ihuuu! Fuga de Hornet! Toma! Caramba, eu esse Nex esse Ramos aí. Mano, eu vou dar B e volto muito rápido. Mano, até agora a Camille tá com aqueles caras lá. Ai, a chim, a gim, a Nice, nice. Tá ligado que ele não vai parar, não, né? Tô ligado. Ai, Ash, oh, yes. tá brincando com a brincadeira aqui, mano. <risos> Eu vou pegar aquele, doutor, aquele cara aqui, tem um rapaz aqui, mano. Ele não deve estar Ai, cara, cadê ele, mano? Eu quero ir atrás tá dele. Tá por porque... aqui, mano. Meteu o pé, pá, mano. Ele tanca, viu? Ele não morre, não. Ele tá vivo. Eu falo pra você que ele sai vivo ainda. Ah, Ash encostou vai? nele. pá! Tô indo, hein. Não Ocaline eu zero. pego o Nunu, ó, oh, atrás de você. Vai matar meu Renatinho, não, vai matar não meu nada, Renatinho. Nada. Não, lá, favor, não vai matar o Renatinho. Correndo, correndo, te larguei, te larguei, mano. Eu mato, eu mato. Ah, ah se pá não. Cara, mano esse cara, esse cara ele. Mano! Ele tá estranho, não tá? Esse cara tá de. Mano, o cara ele deu um passinho pra trás no meu W ali é muito diferente, velho. Ah, é diferente mesmo esse brother. Ó, o Nunu querendo Drake velho. escondido, achando que ele tá vendo. Vou dar BTP, velho. Ele todo bonitinho, cara. Ah, mas... <risos> Não, vou parar ele. Que isso... <risos> o cara tentou <risos> sair correndo pra apagar o fogo, tá ligado? Mas se tu quiser ir reto aí, mano, eu tenho TP pra te acompanhar. É só tu Tô falar, cara. Tá, Johnny. Vem. Puta, um onde que eu dou TP, velho? Nossa, eu dei TP lugar. A não tem que lanterna, não, paizão. Flasha é mesmo, mano. Olha o tanto que Ramos é quadrado, mano. Olha isso aqui. e Olha isso aqui, velho. Olha, Olha isso aqui. Não tem o um que o cara fazer, velho. Ele aceitou? Ah, tentou clicar no portal. Eu quero caçar player, mano. Cadê a Ashe? Eu quero procurar a Ashe, mano. Eu só tenho olhos pra ela, mano. Nossa! É gelado também, isso daí. Valeu, Niquinho. O Nicky tá ouvindo. Não precisa nem, nem digitar, então eu vou falar. Valeu, Niquinho. É um verdadeiro herói, pai. é um príncipe. Eu tenho um placa ainda, mano. Uau! Uh! Mano, olha isso aqui, velho. O tamanho do shield que eu ganhei, velho. Ainda vou matar o cara. Ah, que isso, aí Ramos é muito imoral, velho. Boneca boneco aqui não existe não mano, olha a aí. Sério, Ramos é pai, mano. Dá mano. Caralho, velho. <risos> que boneco nojento que é Ramos, hein mano. Você tá doido, velho. <risos>